Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos! Vamos começando mais um videozinho aqui. Jig-jag, jig-jag, jig Uh, passou! Hoje, quinta-feira. Depois de uma. Quarta-feira de cinzas. Carnaval acabou! Carnaval acabou! Feliz ano novo para vocês. É porque em Salvador o ano só começa pelo Carnaval. Antes disso a gente enrola. Ah tá. Para onde? Então vamos fazer um balanço do Carnaval. ou eu Eu só saí na Avenida Circuito Campo Grande. Chama de Circuito Osmar. Nunca me peguei esses detalhes. foi, fechou aqui, velho? Acho que fechou. Fechou, mas tá todo mundo descendo, né? Então eu não, sou, eu não sou melhor que ninguém para ficar parado então, eu vou mandar também Gosto de sair No bloco As muqueranas Ah nego vai nego, Não se aperta não Não tenho nem por que fazer isso As Querendo saiu sábado, segunda e terça. Sábado com o, o a Harmonia do Samba. Segunda com Psico. Terça com Léo Santana e Parangolé. O quadro, vamos começar sábado foi ruim quer dizer não ruim de péssimo mas Xande não tem mais aquela mesma pegada pra estar tá tocando na harmonia ou na rebuqueiranas é, tocou tocou tocou tocou malho não interage com a galera o, o público do Herbuqueiranas é um público mais faz moleque Então, porque Léo Santana e Pissirico? A galera, muito mágica. Os caras interagem, os caras. É o tempo todo lá com a galera. E a gente gosta disso. Dá muito mais valor. O Pissirico. Puta que pariu, sem palavras. Eu me acabei só na, na saída, velho. Antes dele passar pelo pela frente do teatro do TCA, Teatro Castro Alves. Só ali eu já tava, tá quebrado já, velho. Porque juntou eu e mais três caras, a gente Quebrando tudo, a gente... Ah, a gente acabou com tudo. Véio. Foi de foder, a gente atrás do trio e aí ó, só largando, dançando pra caralho. Véio. A gente dançou muito. Foi bom pra caramba. Léo Santana, excelente também, o cara... o cara puxa bem, conquistou a galera. Assim, a depender do público da Alessio Santana permanece em 2015, a gente pediu aos Paganelli lá, inclusive a gente pediu também a saída do da Harmonia do Samba. O cara não tá mais na pegada, não tá melhor ele sair do que ficar melando o bloco. Mas nada nada, o contrato dele ainda... Ah, vai por mais um ano, né? Então a gente vai ter que ir aturar esse cara. Eu particularmente não vi muita briga, não vi. Quando tinha a polícia foi eficaz, estava em cima, pegava logo. Isso eu falo com a passagem do bloco as buquiranas que a gente não é de briga, não é de confusão. Sempre tem um esgaiato no meio, mas é minoria. Rola aquele empurra-empurra, mas é sempre cordialidade. Né? É, todo mundo é homem ali, rapaz. Tá vestido de mulher, mas não se engane não. É molequeira até o momento. Eu tô aqui quebrado ainda, ai, me cansei muito no primeiro dia, porque não, não, não achei que foi bom, e aí voltei, peguei as coviteiras descendo com o Flavinho e os barões, porra. O Flavinho acabando com tudo, eu, quem, quem vai ficar aqui sozinho, nada. Vou descer atrás dele e aí descer com as curviteiras. com as coviteiras só que andei muito andei muito acabou com meu pé isso aí fiquei o domingo de carnaval descansando a panturrilha que tava me matando véio. o pé também cansado não sou mais aquele paleteiro de antes isso é o que dá ficar andando de moto não sabe mais da paleta carnaval é uma paleta desgraçada andando né é quando a gente pega ônibus que a gente não estava tá mais acostumado ai Vai. abriu peguei meu buzu Salvador de Falcon Sabia não Pra ir Primeiro dia a gente foi De... Como é que a gente foi primeiro dia? Lembrei. Ah, Primeiro dia a gente foi de táxi. Rachou um táxi. Saiu. Foi quatro cabeças, 10 reais de cada. Deu 40 reais certinho. Segundo dia. A gente pegou o um ônibus. Terceiro dia a gente desceu com a van. Eu voltei de, de ônibus uns três dias. Tinha buzu, tava tranquilo. Até vazio. Nem, nem precisou ir de moto. Agora o que mais me admirou é. é assim. Como eu achei que tava bom. O dia de pissirico e de parangolé. Eu não bebi. Rapaz, é achei incrível, eu levei 10 reais. Não, mentira, eu levei mais, mas levei muito mais dinheiro. Eu tava lá com quase... Mais de 50. Eu mando costurar um bolsinho dentro da saia. E aí coloco o dinheiro e identidade. Nesse bolsinho. E aí... Deixo o dinheiro lá E vou curtir O bolsinho eu jogo pra dentro da, da, da sunga Então, ninguém mexe Sim Aí, o meu único gasto Foi o transporte e uma água Fora isso Só gastei mais dinheiro na... No um sábado, se quando não tá muito bom, você, você tomar esse vídeo para ver se fica esperto, se melhora, fica mais divertido. Porque não tava. Eu até comecei a cogitar, parar de beber. Porra, passou carnaval, não bebi, é bebi no caminho indo. Chegou na avenida, parei. Maravilha, rapaz. Estou a gastar dinheiro no carnaval. Acho que economizei mais do que estivesse em casa. Vai. Isso foi pra mim. Ainda lembro, no dia de que quando teve, logo na, na, na saída, ó, eu vi uma voz de mulher gritando Quando eu olhei, era alguém, alguém gritando em cima do trio pra mim Só que ficou um cara de menina, tudo igual, com, com óculos na cara, cabelo lambido Essa vez eu olhei, assinei Mas quem foi, meu irmão? Só Jesus é quem sabe Quem souber, evolui a óbito Freitar que tava. Pois é, pois é. É. Mas é isso. Carnaval acabou. Agora. Só no resta Trabalhar. E o próximo evento. É o São João. Ainda tem Copa também, né? E a promessa de um segundo carnaval aqui. Mas não leva em fé nisso não. Não vai ser a mesma coisa não. Vai ter show e tudo mais. Só que... Só que não vai ser igual o carnaval de Salvador não. Vai ter show. Mas não vai ser carnaval. Carnaval aqui é um evento muito insano. Só, só participando pra vocês ter noção, velho. É muita loucura, velho. Bom, galerinha. Então é isso aí. Nosso resumo do carnaval. Na minha ótica, claro. Meu carnaval. espero que vocês tenham gostado do rolezinho hum. Vou afastar de você que estou tô, tô cismado já Então é isso aí, um abraço para vocês um Bom dia Quem gostou do vídeo dá um joinha Quem não conhece o canal, está vendo agora Quiser se inscrever, fica à vontade Vocês são livres? Ok Beijo, beijo, beijo e até o próximo ah, tchau, tchau.